Todos nós queremos vitórias e eu não escondo que, que não é visível aquilo que a equipa evoluiu e tem produzido, não está de acordo com, com os pontos desde a minha chegada. Mas vejo uma equipa muito mais competitiva, vejo hum, jogadores muito melhores, quer a entender o processo de jogo, as nossas ideias, Querem, nas suas tarefas, a poder desempenhá-las com mais eficácia. A equipa hoje está mais preparada, claramente, mas também é factual que não se tem traduzido em pontos. Jogar contra o Benfica é sempre motivador e sempre difícil. As diferenças são muito grandes, como são mais que visíveis. Uh, mas o que vai determinar uh, uh, uh, no fundo o resultado final é, é aquilo que as equipas produzirem dentro do campo nós uh, seguramente uh, vamos com a convicção e com a confiança para conquistar pontos sabendo que, que é um jogo difícil que tem o seu grau de dificuldade mas também temos uh, confiança no processo e nos jogadores e portanto vamos com, com confiança para um, para obter um bom resultado, que é a conquista de pontos. Jogar contra o, o, uma equipa de, com a qualidade e com a grandeza do Benfica é sempre difícil, portanto, nós é, sabemos a dificuldade que é de afrontar equipas com este poder. É, de qualquer das maneiras, nós é, também trabalhamos, nós... É, Todos os dias eh, damos o máximo e sinto que, que os jogadores eh, estão cada vez mais preparados para, para defrontar equipas com, com esta capacidade. Eh, e nesse sentido, eh, esperando dificuldades, eh, principalmente pela qualidade do nosso opositor, eh, também temos a convicção e a confiança de que se nós estivermos num dia bom, se nós estivermos num dia fantástico e se o Benfica estiver num dia menos bom, a balança pode ficar mais equilibrada e podemos disputar o jogo até ao final para, para obter a conquista de pontos.